Vamos pular pra cima devagar, mano! Vamos pular pra cima devagar, tá? Nossa, Jesus! Mano, isso não sai da boia! Nossa, agora ah. fica com pressão! Nossa! Nossa, eu não caio em cima do outro, meu Deus! Não era uma vez! Galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de desafio da boia, galera. Vamos lá. Como vai funcionar isso aqui? Todos os meus amigos aqui vão ter que fazer um time. Opa, aqui. Eu já tô um aqui, time. Já, já, já. Ah, nem vem. E aí, Thiago? Paulinho, é eu tchau. e você. Eu e sei. Eu vou E como vai funcionar? O jet ski mais rápido do mundo, que é o O 300. Vai ser pilotado, tá na sua responsa, vai ser pilotado pelo Boquinha. Do boquinha, pescoço. do pescoço pra baixo é canela. canela. Boquinha, você é, cobra. Boquinha, você <risos> tem que fazer o mesmo circuito o pra o todo mundo, percurso. isso aí. Tem que ir em dois na boia, não é em um, é dois. dois. Pode então mano, a boia não é pra dois. Aí é pra dois, mas não vai dentro. Depende, vai pode fazer a estratégia. Quem quer ser o primeiro? Eu, eu aqui. Então demorou, então, vai. já prepara já, vai. Pronto, pronto. Com... Vocês bem, acham bem, que vai, bem, vai bem, aguentar bem, quanto tempo? 27 segundos. Eu acho. Ó, oh, quando vocês saírem eu vou cronimentar, viu? Não, não. Ah. Mano, um aqui, outro ali. E você joga o corpo pra lá, pra Bem esquerda. e eu fico assim. Oh, ó. Aí. Quem, quem aguentar mais tempo na boia, ganha. Tá. Fechou? Então, nossa, já? Bora. Essa é estratégia, Bora, Paulinho, aqui, já vai ver a nossa estratégia, hein? Beleza? Não, confia, confia. Tia. E... Que isso! Lá, ele! Não vai, não, não, vai, né? <risos> não vai dar piada! Vai! Aí, mano! Vai! vai, vai, vai, vai. Quando esticar, vai. eu vou, hein! Mano, quando esticar, acorda! Oh, vai devagar, tá? 1, yeah. yeah. oh, oh, oh, Dois! Não, vai puxando devagarinho! Volta até 3, velho! Tiago, lascou o Tiago! Lascou, mano! Thiago, já era, Thiago! Agora é mais por nós, Tiago! Aí, ah, comeceu, começou, começou, mano. Vamos ver, vamos ver quanto tempo eles vão aguentar, velho. Tô levando água, Thiago. Thiago, eles estão virando, Thiago. Ai, moça, fudeu. Oh, fudeu. Oh, nossa, parou. Arrebentou oh, a corda. <risos> Caramba, velho. <risos> Ele ah, tá aguentando, é nós, nós tem mais tempo, nós temos mais tempo, nós mais tempo, nossa, louco, não vai dar, nossa, doeu muitas costas, nossa, doeu muito nossa. as costas, isso aí tá me lembrando aquelas bananas lá, que tá com as ali na praia, as nossa, o meu Deus, mano, a água tá, mano. tá parando nós, viado, nossa, que isso, nós tá ganhando, Thiago? que isso, nós tá ganhando, Thiago? não, não dá pra andar, há muita onda, isso aí não, né, hein, mano, o Léo tá quase que ele já disse que ele, ele tá dando mais tempo, ô, oh. ah, eu falo, seu bolinho! Caramba, mano! Vai ter que refazer. Tá dando mais tempo! Dinheiro que nunca foi o Batuba, é o Ah, mano! Pera aí, eu acho que esse ainda vai ter que reiniciar, hein, galera! Porque Vamos é ter reiniciar! Saco, saco. Não, porque o Léo tá caindo de jet ski, não tá dando conta de jet ski? De dirigir? Não, de ficar atrás de jet ski! Ó, a corda, segura, segura! A corda não tá esticada! Tipo, ó, vai esticando a corda! Vamos voltar lá e fazer de novo! Ô, oh, vai começar agora, pode ser? Ah, vai só reto! É, vai começar agora! Viado, agora que você falou que você ia cair, eu parei de acelerar então. Eu vou cair, Ô, néga, a corda tá entrando embaixo d'água, não tá puxando. Ó, oh, galera, tivemos que reiniciar, não valeu. A corda tava muito comprida, agora a gente deu um reajuste. E agora o Léo também tá indo certo, ski. Vai, preparem. Ah, tá dali, tá difícil, preparem, vai, que é de novo. Quando vocês saírem, estão pronto, estão pronto! Se vocês saírem eu vou dar ok. E vai, vai, banquinha, vai! Nossa, agora vai, mano. Vai! você viu alguma coisa, você aborda a missão, Thiago. Aí, agora foi, vai, vai! Meu Deus do céu, velho! Agora foi, vamos ver quanto tempo eles vão ganhar, aguentar sem cair. Nossa, nossa! Nossa! Figura, segura! Nossa, meu Deus! Ah, porra. Segura, Thiago! Segura! Nossa. <risos> Opa! Caiu um! Caiu o Thiago! Ah, caiu um! Vai, roda aqui, roda aqui, roda, roda, roda! Roda, roda, roda aí! Roda, roda, roda! Eu tô aguentando! Eu tô aguentando! Nossa! Nossa. Meu Deus! <risos> <risos> Ai, que eu falo que eu é falo, Paulo, seu polícia? Fog! Vai, para o outro lado, para lado agora. Direita, direita, pera aí, direita. Pera aí, espera deixa eu dar mais espaço. Direita, direita, Vai, vai, vai, vai, vai, roda, roda, roda, roda bicho. Nossa! Oh. Roda, roda, roda. Saiu, caiu caiu, caiu, caiu, caiu. Perdi minha calça! Perdi minha calça! Que pariu! Minha bunda tá de fora. Mano, que capote, hein? Mas é o seguinte, só aguentar 16 é, eu segundos. Vou... Se um da equipe cai, já era. Quem ganhar, ganha o quê? Parabéns, hein? É, um parabéns. Tá bom. E, tipo, é um bom que foi legal. Dignidade. Que foi legal. Mano, mas Pô, você não consegue... Pular pular as Você não consegue ficar 16 segundos? 16? Rolou, mano. 16. É 16. 16 16. Ih, vai chover. Vai vai chover mesmo. Mano. mano, olha essa correnteza. Pula, Vou ter que tirar aqui a meia, Nossa. que tá dando rolando. Nossa. Com a água do jeito que tá, não dá pra manobrar. Não, não dá pra ele subir ali, não. Tem que fazer aqui no jet. Ó, você não vai conseguir subir? Não vai. Nossa, mas tá muita onda lá no meio, mano. Se Deus quiser. Tá parecendo mars aí. É, tá foda. Bora, molecada. Bora, ruma ali. O quadro fica no meio. Pô, de bom é tempo bom até. Sobe no jet? Não, mas sobe e pula aí dentro. Ó, tá. Entendeu? Ô, Tico, um onda assim, no... não, viado. Perdi o meu celular. Você levantou. perdi o celular. Você que levantou. Vou comprar um 14, hein? É, tá zoando? Tá, Ô, é um filho da puta. Ô filho é, Ô, não joga ele fora, não, viado. Viado, que aí, da forte da porra. Como que você vai montar aí, viado? Não tem jeito, viado. Vai nadando, Gui. Viado, você vai perder a calça e a cueca, viado. Então tá bom. Então tá bom. Mano do céu. Mano, vamos ó. Tá louco. Fica muito ruim, mano. Hoje o, o, o, rio, o rio tá muito ali. Segura. Ele vai perder a cueca e as orbas. Vai. Segurou? Quer apostar que ele vai perder a cueca e, a... e o short? A cueca está muito forte, mano mais? Tu quer no jet ou quer ali? Tô bolinho. Ah, mano, eu acho que é queimei, ó. Parece que o jato jogou ele lá para trás. Mano, foi uma regaçada. Ficou tranquilo que deu. Pra caralho. Pode quebrei a mão. Eu ainda continuei lá. Nossa, eu consigo, consigo segurar, mano. Consegui, foi Eles caíram ali na frente, mano. O guia, onde que, que, que, que ele já tava? Eu tô surfando, ah, mano, passou um fã. A bonita. <risos> <risos> Ai, tu segura a mão. Segura. <risos> Tiago, Tiago, Tiago. olha isso. Eu tô só de correto pelado, Tiago. Mas tá passando um perrengue da porra lá Tô pelado Thiago! Tô todo pelado! Fudeu! E os caras nem tá me ouvindo viado. E você tá puto que ele tá falando com nós e nós não tá escutando Viado, Minha cueca tá no pezinho viado. Abre a perna, do maluco Fudeu! Corre! Errado! Piado água que tá pelado! Perdi tudo lá, viado! <risos> Perdi tudo! Que tá pelado! Tô pelado! Aí. Tá nível hard, hein? Tá nível hard! Tá nível sim. hard, hein? A água tá foda! Pode ir, pode ir! E aí, Boca, tá foda água? acho que perderam a cueca. Ó, hum. porque, ó vocês tá. aguentaram 16 segundos. Que, ó, quando um cai, quando um cai Não o outro, já que... O que tá pelado? <risos> meu irmão tá pelado, meu <risos> Tá pelado mesmo? <risos> Deixa eu ver se tem um short lá, pera aí. <risos> o que ficou olha, pelado? A cueca, gente, a cueca. Viado, vai ter cueca aqui. Aí eu colhei na tua mão, tá, mano? Ficou só no dedão. Ô, oh, Renato, vou falar a boquinha, deu um soco ali. Ó, ah, eu vou puxar. Freio, ô, Viatura, posso, posso puxar uma vez? O moleque falou pra eu disse, ah, é, eu vi, tá que eu virar. Ah, não pode? Você não pode dar soco. Deixa o pai, vai. Você já que eu soco? Não tem como, eu tô assistindo. Na moral. Pera aí, reclama aí. Mano, é. Uma mega de uma reclamação, Por quê? Não pode deixar a corda esticar e depois acelerou o jeito. O copiloto pediu pra eu virar pro lado. Eu virei e deu soco. Mas você é o piloto, que o piloto. Tu não manda Não, com o piloto tá Você observado. não faz isso comigo não, viu? Não, não. Puxa, deixa Oi, mano, meu amor tá tremendo E isso? Não, não, não, tá, tá Mas deu, foi legal é Ah, tá? eu gosto é Legal Se esses bo... caras fossem no rodeio não, não. Você ia pedir pro, não, não, não. Não, não, não. pro cavalo ou pro boi pular é, só pra esquerda Deu um tranco, o tchau não. quer mais ele Caiu e eu continuo indo pro você segurou de boa Agora não é? Não, é depois, mano Vai lá, vai lá, vai lá Qual que vai ser a estratégia de vocês? Aqui, ó, vem É mesmo? Você aqui E aí você segura por cima Nossa, mano a ideia, hein Tá, pai torar eu na alta mesmo? Vai, vai, vai você nunca fez Deixa nenhum. eu botar o tranquilo. Vai lá Não, a butu aqui pra mim é o shampoo Aqui, já tá abutuado É só esse aqui? Só Olha, olha Você vai tá ficar do meu ladinho? Nossa, vocês é, é magrinhos, mano que... Mentira, mano Ah, vocês vão é aguentar tudo Mano, vamos assim, ó Vai, ah, é. é, é, não, é. não. foi, foi, mano não, vai, devagar. vai devagar, vai devagar Segura, segura, vai perder Meu Deus do céu Como é que tá aí? Não, não, não. Meu Deus do céu, Olha o jeito que o cara tá! Ai, mano, ai! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do Ali, Nossa! Ele <Nossa>. vai <risos> é capotar! Ele é vai capotar! Vai morrer, morrer. Eu morrer. Eu Aí, não. vai cair, eu tenho que montar de cor, Já ganharam, mano. Já ganharam já. Que isso, é <risos> o que Não, isso aí é cuidado. Não, isso é isso é ah, isso, mano? Ah, mas tá de boa, eles estão numa baia, mano. não <risos> Mano, 38 segundos já. Ele. Nossa! Vai ter que superar esse tempo, hein? Aham. Uhum. É. Nossa! Olha isso, ele vai descansar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Já caiu! Já caiu! Já caiu! Caramba, mano, 50 segundos e ainda dá pra Vou derrubar ele. Pode derrubar? Vai derrubar? Vai! Vai! Vamos pular pra devagar, mano! Vamos pular pro devagar, tá? Nossa, Jesus! Mano, eles não saem da boia! <risos> Pois! Nossa! Nossa, um caminhão do outro deu, não, era uma vez. Pois! Nossa. Nossa, mas foi muito rápido. Viado, levaram um capote. Não veio, foi bagulho. Já levaram um, um capote, meu parou o carro. Vai pro crédito pela moto? Mano, o repente com a Mano, eu, eu, mano, é louco, eu tenho um bagulho. Se o bagulho começar a ficar muito louco, nós é pula. Pra não, é não acontecer isso aí, né? É, nós é pula. Tá ah, louco, Pô, Pô, Ele foi até o final. Foi, mano. Quanto tempo é esse cara? Um minuto e treze, mano. Eu nós comprar o aqui e pedir pra ele bem de boa. Ah, é, ele é, não né? se vende, mano. Não? Ele não se vende. Nem por um pedaço de pizza. Mas sabe o que aconteceu? Começa a hora que é quer ver que não cai. Ele fala assim: ah, vamos tentar derrubar isso agora. É, é igual o touro mecânico. O cara lá e vai de boa, quer é ver que você não cai e judia você. É. Ô, mano, dava muito rápido. Viado. Não tava, viado, era onda Viado, juro por Deus que tava oh, de, de, d -d Depois você olha na, na, na filmagem Viado, você tava rodando A postagem do bagulho tava muita Quando começou a rodar, a onda aumentou Vocês rampavam as ondas, Léo Por isso que dava a impressão de mais, de mais rápido Não, não é maldade não, tá? É que começou a fazer onda Aí vocês pulavam as ondas Por isso que deu a impressão que tava rápido <risos> Cara é caras Mano Mano <risos> Foi O mais hardcore que eu já vi na vida Vocês voaram uns 3 metros Mano Vocês voaram uns, uns 3 metros Até passaram mal Eu tô... Eu bati Eu bati muito forte na cabeça pra... Tá tremendo, mano. não? Então descansando Quieta, <risos> Vai lá descansar. Mano, vocês bateu, são uns 3 metros. É. Bateu mesmo? Não, não tá. bateu, mano. Caramba. É, eu, eu não tava correndo, sabe o que aconteceu? Eu comecei a rodar, eu comecei a é... fazer onda. Eles rampavam as ondas. Mas a velocidade foi Vai lá pegar o, o resto lá. Gravando. Segurei, segurei. Que aí. Mas não foi maldade, não, nego. Eu sei que não foi. O Tchaki né? falava ainda, vai, acelera. Ah. Eu não tava vendo, é. Neguinho, só olha a corda aí pra nós. Pode ligar? Pode, pode. Você vai ver agora, que, que é devagar. Fila da puta. Tá gravado, hein, Tá gravado você mandando eu acelerar. Tá, você vai ver então. Vai, acelera um pouquinho, vai, derruba um pouquinho, derruba. Tá, morrendo o Paulinho aí tá morrendo de medo. Nós <risos> tem um plano, esse o bagulho tá muito louco, não vai soltar. Ô, mano. Ah, eu já, você... não, eu não quero. Sério, por segurança. Não fica muito tempo, não. Pode ser isso Pula mesmo, já. Oh, Pula. Mano, bem, não, eu, eu torci a coluna, eu torci a coluna, bati a cabeça. Mostra o replay aí. Você vê, eu tenho um não, capoto, não, eu não capoto assim. Vai embora. Mano, vai soltar antes, pai. coluna, pai, é, tu tá é louco? Nossa, mano, eu, esse bobeau que... Não, mas eles se seguraram re... até o extremo, mano, eles é doido. Eles foram hardcore, irmão, não. Não, não isso é, é esganhado. O Léo... E o Léo, também? Vai, tá de boa, eu nunca É que nós estamos tá mais acostumados, né, mano? Então, só bora que o bagulho vai ser doido. Molecada chegou, boa boca. Vem, vem. Obrigado. Legal pra caralho, nota zero. Nossa, boquinha você. Não, o... boca, você nem nem... um pouquinho, menino, hein? Um pouquinho, vai, vai de leve comigo. Já que mandou acelerar. E aí, Léo? De novo, seu copiloto mandando em você? Não... Como é que eu vou enxergar Vem Fala bom, pra né? nós, Léo, e aí, como foi Isso. essa experiência? O não ganhou um mil reais no PIX agora. Eu acho que vai ganhar, então. É. Foi muito forte, mano. É, agora é você. Então, é nóis. E Paulinho. Oh, você é louco. Ô, oh, é louco. louco. Super ah, arruma boa, hein? Paulinho, vai na confiança tá e se divirta. Ô, ah, é. Boquinha. É. Vai, vai mais de boa, hein, viado? tem medo de trem. <risos> você cair de cabeça nesse lado não serve, né? Não mesmo? Mais. Então, Rê, boa sorte. Faz Como mais tempo que com os moleques. Né? Vai, vamos fazer é. os planos. Qual que vai ser os planos? O que você vai querer fazer? É. fazer? Ah, vamos. vamos ah, é assim aqui é a frente. Ah, ah, já pega. Pega. Eu, já comprei... eu já comprei um filme pode ver. Ah, boa. Vambora. Fui dinheiro, não, viado? Foi, o Renato entrou na vai, boia, Vai, Paulinho. Vem, Paulinho. Eu, calma aí, calma aí. Vem, vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Entra. Foi. Já era. Vai pesar aqui, ó. O cronômetro está na tela. Que tá... que tá... Tem que tá... Se ajeita, se ajeita, se ajeita. Aê. Quando o um jet sair, eu vou dar a iniciação pô, pô. aqui, fechou? Ah. Fechou. Então vai, Boquinha! Pra que, que é isso, gente? Pra que isso? É tá mano. roubando pra cabeça à toa. É, prender, né? Não é um dá esse pôr do YouTube aí, Olha o que, que dá, ó. É psicopata. <risos> se cair do YouTube aí, não presta, não. Então vai, 3, 2, 1. Quando ele sair, vai... E... Não vai pro lado do mato, não, que tem suporinho. Contou. Saiu. Uh, Foi. Paulinho do céu. Uh, Paulinho. <risos> Paulinho. <risos> Nossa, Paulinho. Caralho, velho. Segura, Paulo. Tiagão, quem vai ganhar? Mano, o Léo e, e os meninos foram. Então, estão muito bem, né, por mano? Por exemplo, ali, ó, tá vendo ali, ó? A hora que ele começa a girar. É muita pressão. Mano, vai começar as ondas. Meu Deus, tá bom. Não, tá devagarinho, ó. A velocidade não vai aumentar. O problema é a, é a força gira. Ah, foi. Olha lá, ó. Foi. Ó. Oh, porra, Dá Tá porra, velho. Segura, Paulo. Segura. Segura, mano. Segura. Aumentando, tá vendo? Vai, vai, vai! Ele tá na mesma velocidade. 30 tá segundos! Virando, 30 segundos! O moleque né, deu 6 voltas, sim, ó. Foi, mano. Tava muito rápido, mano. Uhum. um pouquinho, mas vai de boa com nós Molecada, o Renato tá aguentando Já bateu 40 segundos de prova E aí, Gustavinho, acho que você já vai perder, Gustavo. Tá, tá doido muito... Olha o tempo, molecada, ó O tá correndo? Eita Não tá, lá, tá de boa? Não tá viado. miado? Não, segura, segura, miado. O Paulinho já mandou. O Paulinho já caiu. Então para. Ah, não para. O Paulinho já caiu. Continua, fi. Continua. Mano, pulou muito. Mano, você voou. Voei, mano. Eu entendi. As ondas As é ondas né? é. onda tá muito forte, por isso que tá pulando. Eu vou lá na boia. 59. Caiu? Caiu. Cai... Não, tá lá ainda ó. Tô na boia. Já parou É, parou e eu parei o tempo. Eu vou puxar a bolinha aqui então. Você tem, tem, tem que subir aqui, né? Não tem como você subir? Você não vai conseguir subir. É. Eu vou puxar a bolinha aqui, você sobe no jet e pula na boia. Ah tá. Não é as ondas, mano. Não é, é, é eu. Não, você é é. caiu porque você tá do meu lado direito. Não, mas você falou, pula, pula, pula. Mas aí você pulou? Pulei. E, tipo, a hora que era pra pular, você não pulou. É. Aí o ar de boa, você pulou, ué? <risos> é o melhor que pode você fez com <risos> velho. Eu só tava na minha cabeça dele ali, ó. <risos> Sem mancada. Quando eu fico com esse. Eu, eu, eu, eu abro a boca, velho. Você deve ter ficado vindo mais Por que, que você abre a boca? boca? Eu fico desesperado, velho. <risos> Rapaziada, olha esse rolê aqui. Ô, Paulinho, com medo que assim, ó. É. Por isso eu não falava nada. É. Galera, tá demorando, mas a gente tá esperando os meninos virem, porque, mano, teoricamente o Gustavo Tubarão e o Léo da Horte acabou de ser campeão. Segurou? Vamos embora, Tá, de boa Nossa, tá bonito <risos> O sol tá chegando, o sol tá chegando, ó Ah, continuou Só que agora eu não tem mais tempo Prazer, não, Olha as ondas lá, Léo, que eu falei pra você, ó, ó. É. Bora, bora. Vocês ganharam, hein, Léo? Ganhamos, né? Ganhamos. Ah, Poxa, meu. <risos> Ai, Oi. moça! Viu um mortal, Rê. É? Oh, perdi? Um minuto e ah, dois, perdemos? É? Infelizmente... Ah, mas o Gustavo e o Léo... Vão, mitaram. Sério, eu comprei o... Um... Vai, Paulinho. Força! Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Tava tá muito devagar, <risos> pô. <Pai>, o você <risos> quiser. Você tá com medo, mano. <risos> Sério? Tá muito devagar, mano. Ah, foi. Isso. Ô, oh, mano, imitou, pai. E o jeito que foi também, eu não tenho coragem. Mas do jeito De que podia gente, você pegar, foi. Agora vai fugir botar o piloto pra andar com nós, viu? Eu podia botar o, boquinha, não, o, não o tá piloto pra andar com nós, na direita. Ô, eu vou na boia. É. Ô, oh, quem Lá, quiser dar uma voltinha na boia, eu dou uma voltinha bem legal. Eu quero. Se você gostar do vídeo, deixa muito like. Tamo junto, valeu, nós nóis. E fui.